Eu venho comentando com vocês aqui sobre o bom trabalho que a Rebellion tem feito com o Sniper Elite 5 e agora finalmente chegou a atualização que a comunidade toda estava esperando. Então, vamos lá. Ok, beleza, guerreiros? Eu sou o William Ruff e hoje eu vou falar com vocês aqui sobre Sniper Elite 5 e a nova atualização com mais de 40 GB aí que tá chegando para todas as plataformas para poder corrigir um monte de coisa que a comunidade vinha pedindo desde o lançamento, lembrando que o jogo tem mais ou menos um mês que foi lançado né, mas tinham alguns problemas desde o lançamento e tal, e a Rebellion vem sempre falando que vai corrigir e tudo mais, Aliás, desde o lançamento do jogo, que eles têm sido muito ativos nas redes sociais, têm respondido às questões do pessoal e tal, têm recebido muito bem o feedback da comunidade. Isso é bom porque é uma coisa muito pouco comum hoje em dia, vou dizer a vocês, viu? Vamos dar uma olhada nesse update aqui, mas antes vocês sabem como é que funciona. Se você curte Sniper Elite, se inscreve aqui porque aqui você encontra o melhor e o mais completo conteúdo brasileiro sobre essa série de jogos, beleza? Tudo de fã para fã. Então, se inscreve aí e vamos que vamos. senhores estão fazendo o seu, não, não, seu coordenador não, muito feliz, senhores. Então, senhores, hoje, dia 27 do 6, né? A Rebellion soltou aí pra gente o mais novo update, eles já tinham soltado pequenos pets para o Sniper Elite 5 para resolver uma coisa ou outra, mas agora, enfim, eles soltaram um grande aí para poder resolver um monte de coisa, reajustar muita coisa que estava meio torta nesse jogo. Então, vamos dar uma olhada aqui no post que eles fizeram. Aqui eles já começam falando que a equipe de desenvolvimento do Sniper Elite 5 está trabalhando duro para melhorar o jogo e tirar o maior número possível desses bugs irritantes. Como sempre, estamos atentos aos comentários com a equipe da comunidade, garantindo que nada seja perdido. Isso é a verdade, como eu já disse, eles têm sido muito atuantes nas redes sociais, têm pego ali todos os feedbacks, inclusive nesse update aqui vocês vão ver que eles realmente deram bastante atenção ao que a gente pediu. Muitas coisas que a gente pedia muito estão sendo corrigidas, outras ainda não vieram, mas deve estar vindo nos próximos updates. Vamos continuar aqui. Foi ótimo ver quantos de vocês realmente gostaram do modo invasão. Assistir a vídeos e ler histórias dos incríveis confrontos de atiradores, aquele jogo de gato e rato ali, né, que as pessoas estavam experimentando, fez todo o trabalho duro valer a pena. Como resultado do feedback contínuo da comunidade que recebemos, fizemos várias melhorias e correções no modo de invasão. Fizemos alguns balanceamentos para poder tornar o invasor um pouco menos poderoso. Reduzimos para uma granada e uma mina terrestre e trocamos algumas de suas habilidades. A ambição é continuar equilibrando proativamente o modo invasão à medida que a maneira como as pessoas jogam muda ao longo do tempo. Mas, por enquanto, o invasor terá que trabalhar um pouco mais para matar. Então, sobre isso aqui, eu realmente tenho visto muita gente reclamando que o invasor estava com muita vantagem sobre o invadido. Sinceramente, eu não acho que exista uma vantagem tão grande. Existe alguma vantagem até pelo fato do invasor ter todos os NPCs à sua disposição. Eles ajudam a gente, né? Digamos assim. Então, por conta disso, existe sim uma vantagem. Mas eu não acho, sinceramente, eu não acho que estava tão desbalanceado assim como o pessoal vinha falando. Okay? até porque o invadido ele tem a opção de jogar em dupla e isso por si só já é uma grande vantagem né? e aí de repente com esse balanceamento agora pode ser que fique muito mais favorável aos invadidos quando eles estiverem em dupla, por exemplo eles continuam falando aqui, removemos o bônus de XP por simplesmente jogar com as invasões, olha, interessante isso aí, e corrigimos um bug relatado pelo qual os jogadores podiam ser invadidos imediatamente após o término de uma outra invasão. Sempre pretendemos dar tempo entre as invasões e, como resultado dessa atualização, você provavelmente descobrirá que está sendo invadido com menos regularidade, especialmente nos primeiros níveis. Se você quiser ser invadido o máximo possível, jogue os níveis posteriores ou use o sistema de rematch making, que no caso seria aquele refresh que você dá no matchmaking, né? Então, isso aqui eu acho bom, acho excelente que eles tenham retirado a questão de os players ganharem XP a mais só por estar jogando com o modo invasão habilitado, porque o que é que acontecia? Muita gente jogava com o modo invasão habilitado para poder ganhar mais XP e quando eram invadidos derrubavam o invasor. Então isso ficava muito desleal, sabe? Então agora não haverá mais essa questão de se ganhar mais XP por estar jogando com o modo invasão habilitado. Então provável Realmente, quem não quiser ser invadido deve desabilitar automaticamente essa opção e eles reajustaram também essa questão de aumentar o tempo entre as invasões realmente acontecia de você acabar de ser invadido você vencia ou perdia né o, o confronto e aí automaticamente você já era invadido novamente enfim vamos continuar aqui além disso removemos a capacidade dos hosts de expulsar os invasores do jogo e reequilibramos o cronômetro anti-afk esse cronômetro aqui é aquele quando o cara ficava parado né basicamente é, os jogadores aliados nunca serão mortos ou quicados por camperar né e terão um pouco mais de tempo antes do cronômetro começar os invasores agora podem passar pelos NPCs né o que significa que você não será mais bloqueado em portas ou caminhos estreitos isso era uma coisa que atrapalhava muito sinceramente Agora você também não precisa se preocupar com seu personagem aliado falando demais, pois os invasores não podem mais ouvir o jogador aliado falando sozinho. Você deve ter notado que tinha um HUD normal mesmo se invadisse um jogo no autêntico. Isso foi para tornar as coisas um pouco mais fáceis para invasores menos experientes. Agora há uma configuração no menu opções que desativa isso, portanto se você invadir um jogo no autêntico também não terá um HUD então vamos lá que aqui tem bastante coisa para falar primeiro melhor de tudo acho que o que era mais pedido que eu acabei de falar inclusive agora não haverá mais a possibilidade de você expulsar um invasor porque essa opção não fazia sentido nenhum realmente não fazia sentido nenhum e eles dizem aqui também que foi reajustada a questão do cronômetro uh, o anti-afk né que no caso é o tempo que o invadido vai poder ficar parado ali isso vai, vai ser um negócio meio chato, porque com certeza vai acontecer muito do cara ir pro topo de uma torre, de alguma coisa, e ficar lá eternamente. Hoje o tempo, se eu não me engano, é de 5 minutos, provavelmente eles devem aumentar para 10 ou 15. Então o cara vai subir numa torre e ele vai ficar lá, meu amigo, sabe? Só esperando o invasor passar. Então isso, de certa forma, eu acho que vai quebrar um pouco a dinâmica do modo invasão. Mas, mais uma vez... Bora ver como é que fica, né? Aqui eles falam também que a gente vai poder passar pelos NPCs, que vai ajudar bastante, definitivamente. E essa questão de você jogar no autêntico, trazendo o invasor pro autêntico também, isso é uma melhoria que é, assim, indispensável. Porque era terrível, você joga no autêntico, no meu caso mesmo, eu jogo sempre no autêntico, e aí quem entrava, quem invadia, entrava com HUD normal, cara. Ele só entrava sem as assistências, tudo bem. Mas o HUD dele estava todo lá. E isso é totalmente errado, né? Porque gera um desbalanceamento absurdo. Eles continuam aqui falando que ver o quanto os jogadores têm se envolvido com a personalização profunda de armas, aperfeiçoando configurações diferentes com base no seu estilo de jogo variável, foi realmente satisfatório. Fizemos alguns ajustes nas armas, como aplicar um time to aim um pouco mais lento para os rifles e reduzir a facilidade com que o Kar98k pode se tornar uma máquina de matar em um hit, né? Realmente acontecia isso, inclusive tinha muita gente usando é, esse fuzil aí exatamente porque ele estava meio OP. Agora eles aumentaram também o tempo de mira, né, para poder não ficar tão OP esse negócio, aí, e as pessoas poderem usar outras armas também vamos lá vamos continuar aqui o relatório de campo que aparece ao final de uma missão teve uma revisão visual junto com algumas melhorias sobre o capô ou seja eles vão dar mais opções ali possivelmente mais coisas para a gente ver um relatório mais completo né mal podemos esperar para ver vocês tentando alcançar os pontos extremos do gráfico de estilo de jogo em vários níveis então não se esqueça de compartilhar seus relatórios com nossos canais sociais ficamos impressionados o quão bom em furtividade tantos de vocês são então é aqueles estão basicamente se referindo a uma postagem que eles fazem semanalmente pedindo que os jogadores mandem né os seus relatórios finais ali e tal para ver o desenvolvimento deles tem umas coisas bem interessantes, inclusive. Vamos continuar aqui. Eles falam que além do que foi citado, né, também ouvimos o feedback dos jogadores sobre as dead zones dos controles. Sabemos que tem sido um tópico importante desde o lançamento. Com isso em mente, fizemos algumas melhorias para poder suavizar a transição, ao mesmo tempo que buscamos mais suporte para os futuros pets. Então basicamente eles dizem aqui que eles deram uma ajustada na Dead Zone, realmente a mira estava horrível, então com esse patch eu imagino que deu uma melhorada. Juntamente com essas mudanças, houveram muitos outros ajustes e adições como um controle deslizante do FOV no PC. É, trouxeram também melhorias na câmera, tornando a Telermine mais provável de ser acionada por veículos que passam e várias correções de nível e desbloqueio para citar apenas algumas eu vou deixar o link para essa postagem toda caso vocês queiram ver o pet na íntegra eu não vou ler tudo aqui porque realmente é muita coisa e são coisas bem específicas sabe mas realmente a maior parte das coisas que aparece aqui no pet foram coisas que realmente foram pedidas pela comunidade como nota final, temos o prazer de lançar um mapa multijogador gratuito como parte dessa atualização. Como agradecimento pela paciência contínua da comunidade desde o lançamento. É, é engraçado isso aqui, né? Porque os caras têm um mês que lançaram o jogo e eles já estão pedindo desculpas, né? E pedindo, agradecendo a paciência da comunidade. Olha aí que realmente os caras têm feito esse pós-venda, né? De uma forma muito boa, muito inteligente. Parabéns a Rebellion aí. Eles falam aqui também sobre os mapas, né, que agora podem ser jogados à noite, no caso, o Urban Brums, nos modos Deathmatch, Team Deathmatch e Squad Match. Não apenas isso, mas adicionamos mais coberturas ao parque central e abrimos áreas do mapa para variados ângulos de ataque. Então você precisará explorar e se envolver com seus novos pontos de vista. E é basicamente isso, ok? Eu vou deslizar para vocês aqui todas as correções que são listadas aqui no patch, então se vocês quiserem pausar para ver aí e tal, fiquem à vontade. Ou se vocês quiserem ver tudo na íntegra, rapidinho e ler direitinho, basta clicar no link que eu coloquei aqui na descrição que vai estar o link da postagem completa, beleza? Então é isso, digam aí nos comentários o que é que vocês acharam dessas correções. Esse patch já está disponível para ser baixado agora, provavelmente mais tarde eu vou estar fazendo uma live aí mostrando todas as atualizações. Comentem aí o que é que vocês acharam, um forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.